deixa eu só arrumar aqui, agora sim. Oi pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Nossa, a última live que nós tivemos aqui foi para falar do Big Brother Brasil, olha quanto tempo já se passou, hein? Mas agora a gente vai falar sobre a final que tá acontecendo, que vai acontecer do No Limite, é pessoal... Vai ter muita coisa bacana e eu espero aí que vocês comentem aqui o que vocês estão achando do No Limite, por aí vai. Se vocês acompanharam ou não, qual tribo que vocês estavam acompanhando, torcendo, deixe os comentários aqui para a gente ter essa boa participação. E já compartilha com todo mundo também para a gente falar sobre essa grande final. É pessoal, muita coisa aconteceu nessa edição aí que foi histórica, né, porque, afinal, foi muito tempo aí, ó, que não tinha uma edição do No Limite, teve aí com essa volta com os ex-BBBs, né. Alguns momentos aí a gente ficou meio que triste, né, porque a gente esperava mais situações com No Limite mesmo, né, algumas provas que foram meio que... até as provas do passo a repasso eram mais difíceis do que do próprio No Limite. E o apresentador que a gente esperava que ia dar aquele gás, tudo, né, que a gente esperava ter então, que seria o Marcos Mion que eu confesso que eu acho que ia ter mais uma proximidade melhor tudo com o programa não foi e quem foi escolhido foi o André Marques eu achei ele meio que sabe mole para a situação ele não tava com todo o gás com aquela energia que a gente esperava de fato para a edição então vamos ver que que se dá em 2022 se vai ter no limite ou não será que vai ser com o André Marques ou não interrogação mas a final tá aí, a gente vai acompanhar hoje à noite, que vai ser uma final ao vivo. É, ninguém sabe ainda, vários sites aí, todo mundo já apontou quem seria o campeão, né? Quem seriam os finalistas, mas a Globo optou para que hoje vai ter uma nova prova. Ainda não sabe se essa prova vai ser ao vivo ou já foi pré-gravada lá em Fortaleza, quando eles gravaram direto lá na praia, né? Mas o que acontece? Temos seis finalistas, que são o André, a Elana, a Jéssica, a Paula, o Zulu e o Viegas. Um desses aí vai levar o prêmio de 500 mil reais. Quem vai ser, a gente não sabe ainda, a gente vai descobrir daqui a pouquinho, né? Mas como que vai ser toda essa dinâmica? Afinal, em si, vão ser somente dois participantes do No Limite. Ou vai ser da Tripo Calango ou da... como que chama a outra? Carcará, Carcará? Carcará, meu assistente aqui tá me ajudando, o senhor Gabriel, mas aí um desses aí atributos acabado tudo, mas eu confesso que a minha torcida está pra Calango, eu queria muito que o André, eu acho que sobrou só ele, né, o André porque a Jéssica, nós já vimos que ela é uma falciane, eu acho que ela deixou a coroa da princesa cair e mostrou a sua verdadeira face no jogo do No Limite, né, vocês que acompanharam puderam ver, né. Mas eu estou nessa torcida para o André. E por falar também quem está torcendo para algum desses aí finalistas, os ex-participantes já assumiram aí para quem vai a sua torcida. E eu vou falar para vocês agora. Ah, vocês que estão chegando agora na live, ó, já convido vocês a se inscrever aqui no canal, porque aqui eu adoro falar sobre reality show e espero que, acredito que vocês aí também, né? Afinal, vocês estão aqui assistindo, que vocês possam assistir vários vídeos que eu falo de todos os reality shows mas agora para essa final a gente está nesse momento aqui no limite mesmo e agora eu vou falar de quem os ex-participantes do no limite estão torcendo vamos lá o marmude que foi o primeiro eliminado ele está torcendo para paula a angélica que foi a segunda eliminada para o para o andré olha a angélica boa dica a ariadna ela está torcendo para paula ou para a elana o chumbo pro Viegas ou para Paula, mas ele fala que o coração dele mesmo lhe sente que é para Paulinha. Ou melhor, não, minto. O coração dele é pro Viegas, mas ele torce para Paula. Meio confuso, né? Por isso que eu acabei confundindo aqui também. A Gleice, ela tá na torcida para a Elana. A Iris, ela torce, ela tá entre a Paula ou o André, mas ela sente que o André que vai vencer. O guinapolitano Napolitano para o André ou para o Zulu, daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse participante. O Kaysar está entre dois participantes também, entre o André e o Viegas. E a Carol Peixinho está torcendo, lógico, para o André. Eu já vou adiantar falar aqui da Carol Peixinho, porque eu acredito que a, na última semana, né, que teve aquela prova para ela experimentar, não só ela, mas todos os outros participantes, aquelas comidas exóticas, né, ela merecia ter ganho, ela lutou, lutou, Eu acho que ela deveria estar na final sim, porque ela foi uma batalhadora e se ela tivesse nessa final a minha torcida, sim, seria pra Carol Peixinho. Mas vamos lá, né, ela saiu tudo, ela já mostrou também até no, no limite de eliminação, falou que ela ficou bem decepcionada com a Jéssica, né, mas quem não ficou decepcionado com ela, né? Mas ela falou aí que ela tá torcendo de fato para o André. Daqui a pouquinho no final eu vou falar para quem estou torcendo também. E eu falei daqui a pouquinho sobre o Zulu, o coach, né? Ele é coach, toda hora lá ele queria falar para todo mundo lá da tribo Calango, Calango não, Carcará, falando, dando dicas lá, tudo, queria ser um coach mesmo. E ele também, por várias situações, nós vimos que ele tinha umas... Um posicionamento bem machista, porque quando ele via que a Paulinha lá estava dando várias dicas, ela estava realmente motivando toda a equipe, ele ficava lá bem um o que, orelha em pé, falando algumas coisinhas e sempre, sempre ele retrucava aquilo que ela tinha comentado. Então ele mostrou no jogo, né, que ele tinha um perfil bem machista e isso não é nada legal. E ele é bem chato mesmo, se coach chato, sabe? Então, na minha visão, ele não merece ganhar, mas se ganhar... Quem vai decidir somos nós, então você aí pode votar, vota, vota, para que ele não ganhe. Tô fazendo torcida contra mesmo, porque, nossa, ele é muito chato. O que vocês acham? Deixa aqui o comentário também. Por falar em comentário, ó, tô lendo aqui alguns, ó. Deixa que os comentários, ativando ele aqui, que eu não deixei ele ativado. Agora estou vendo, ó. A Paloma tá aqui, ó. Paloma, fala para quem você tá torcendo. A Ana também. A Carol foi muito roubada. A Chantela tá falando. A Chantela, lógico que é a Chantela o nome dela, acho que é sim. Uh, e a Jéssica é péssima. É, Chantela, vamos ver o que está que acontecendo. E aí, pessoal? Ah, por falar também toda essa questão do jogo, tudo, né? Eu já adianto vocês também, porque teve vídeo novo na segunda-feira falando sobre o BBB 22. Estou misturando o assunto? Não. Porque aqui o assunto é reality show. Se você quer saber o que vai acontecer em 2022, quais são as ideias do BBB, Assista o vídeo de ontem tá novinho em folha. Depois daqui da live, corre lá e assista e comenta. Combinado? Falando um pouquinho ainda mais aqui, ó, de toda essa final que tá movimentando. Sabia que todos os participantes vão estar nessa grande final? Então até os eliminados vão estar ao vivo hoje com o André Marques, sabendo e votando aí para quem quem vai ser o grande vencedor. Por falar em vencedor, eu já falei aqui para quem os ex-participantes estão torcendo para a grande final, né? Mas também agora eu falo, alguns sites eu peguei eu fiz um bem bolado, igual que eu fazia lá na época do Big Brother, né? E eu pegava lá e fazia, nossa, eu quero saber quem é que tá ganhando, qual é a preferência, quem é o favorito pra levar o grande prêmio do Big Brother. Mas dessa vez eu fiz pra ver quem vai ser o favorito a levar o prêmio para o No Limite. E eu vou dar esse ranking aqui, ó, depois de uma boa pesquisa e eu vou falar agora. E, ó... Tá aí na saideira mesmo, para que o seja. Vou falar de trás para frente, tá? Então o Zulu está na última posição com 3,6% da preferência para ganhar o prêmio. Tá vendo? A minha teoria não está errada. Muitos aqui estão seguindo, ó. Depois vem a Jéssica com 5,4% para ganhar o prêmio. Depois vem o Viegas com 9,7%. Depois vem a Elana com 12,4%. A Paula. É, vem com 26,2% e depois vem o André com 42,5% então ó o André tá aí apontado como um grande favorito para levar o primo o que será que vai acontecer hein, pessoal? eu estou aqui ansioso a Ana aqui tá comentando ó, desde o BBB eu já não gostava da Carol Peixinho eita, olha só a Ana brava com a Carol Peixinho então ó, tá vendo aí que as torcidas aí, ó, vão se alternando sim é, pessoal, o que esperar dessa grande final? E vocês sabiam que o prêmio final é de 500 mil reais? Olha só, esse é um prêmio bem alto aí, ó, pro No Limite, que foram poucos dias, né? Se comparando com o Big Brother, com o prêmio 1 um milhão e meio, aí, ó, tá um bom prêmio pro No Limite, apesar que teve aquela loucura. Ah! Vocês não sei se vocês perceberam que nessa lista aqui eu não falei de quem o Bill está torcendo, né? O Acrebiano. Ele não falou aí nessa entrevista lá pelo, para o G Show de quem vai a torcida dele. Mas quem sabe agora na final, né? O André Marques vai lá e fala de que realmente quem, para quem vai a torcida dele. É, pessoal, no limite. Está chegando ao final. A gente vai acompanhar. E aqui no canal eu já falo para vocês que vocês ficam sabendo de tudo, tudo que vai acontecer nos raros de shows. Eu já falei sobre o BBB21, agora vai começar a Ilha dos Famosos, ou melhor, a Ilha Record, que já está dando muita polêmica. Se você não sabe quem são os participantes, selecione o card aqui e assista para você saber tudo, tudo que vai acontecer na Ilha Record. Para você saber também quem são os possíveis participantes da nova edição da Fazenda 13, também tem um vídeo super bacana que eu fiz falando da lista. É, pessoal, essas atualizações estão correndo vento e poupa então vocês têm que assistir, que vai ser bem bacana. É, para a gente finalizar aqui, antes de finalizar, eu já convido você a se inscrever. E olha, eu já tava com uma saudade de fazer uma live aqui no canal para agitar ainda mais, né? Que eu acho que esse encontro é bem bacana entre a gente aqui. Espero que vocês comentem mais, curta, comenta aqui o, o vídeo. O vídeo não, essa live, né? Para que a gente possa o canal crescer ainda mais. E por falar em crescer, e uma coisa bem importante que eu acho que a nossa amizade aqui tem que crescer e está crescendo ainda mais, porque é aquilo, né? Não adianta só o canal crescer a gente não ter esse nosso bate-papo, esse nosso encontro. Por falar... Nossa, eu levei um susto agora, mas vamos lá, tá tudo certo. E por falar em nosso encontro, hoje é dia do amigo, então vocês que sempre estão inscritos aqui, ativem as notificações, assistem os vídeos, considerem meus amigos, olha bonitinha então é isso. Ó. Feliz Dia dos Amigos. Daqui a pouquinho tem a grande final do No Limite. Todo mundo assistindo, vamos ver se as nossas teorias estão certas. Se a nossa torcida está certa também. Então é isso, pessoal. Ativa o sininho, ativa as notificações. Lógico, a mesma coisa, né? E se inscreva aqui no canal. E é isso. Ó. Um grande beijo para vocês. Feliz Dia dos Amigos para todo mundo aqui que está comentando. Um grande beijo e até a próxima live. E olha, se você não assistiu ainda o vídeo da última segunda-feira, corre lá, assista, comenta, compartilha com todo mundo. Combinado? Um beijo e a gente se vê na próxima live, no próximo vídeo. Tchau. Obrigado a todos que participaram. Beijo.